Será que tu sabe mesmo como tirar ele? Será? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? É, passa, passa. Ai, eu de dor. Hey baby! Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a forma de tirar. Enê, a melhor forma de tirar ENE e eu tenho certeza, amiga, que quando você testar essa forma de tirar enê, você não vai querer outra. O primeiro passo para aplicar ENE, gente, é o passo mais importante: que é o que? Entrar no chuveiro debaixo d'água, tá? Deixar a água ó, cair bastante ali no seu cabelo, ir massageando assim ou devagarzinho, abrindo assim um pouquinho os fios e deixar a água ó, dominar, entrar, umedecer bem os fios e deixar eles maleáveis. Depois que você fez isso, que você, ó, sentiu o cabelo ali já flexível, já dá pra mexer Você vai pegar uma máscara que seja livre de parabéns, petrolato, silicone Uma máscara liberadaça pra aplicar na sua raiz, no seu couro cabeludo Nessa parte aí, gente, eu gosto de adicionar açúcar e às vezes eu adiciono café também Pra fazer uma esfoliação no meu couro Isso me ajuda a retirar aquelas casquinhas que fica Sabe que é? Algumas pessoas ficam com aquelas casquinhas, sabe? É meio chato pra tirar... Então, amiga, assim vai ser muito rápido Depois que eu fiz essa parte, aí finalmente é a hora do shampoo Eu aplico um shampoo bem cheiroso, aquele shampoo muito cheiroso E eu passo duas vezes o shampoo pra ficar bem limpinho Tirar totalmente o resíduo do Enem E você não correr aí o risco de sair manchando o travesseiro, toalha, camisa Assim você vai ter certeza que vai tirar tudinho Então é por isso que eu... Uso o shampoo duas vezes Na segunda vez que eu utilizo o shampoo eu deixo ele agindo aí de 1 a 2 minutos Gatinhas, vocês precisam deixar o shampoo agir no cabelo de vocês Depois que eu enxaguei o meu shampoo É hora de condicionar os fios pra finalizar E pra condicionar eu faço uma misturinha com um condicionador bem cheiroso E vinagre de maçã eu Misturo aí umas duas colherzinhas de vinagre de maçã Com um pouquinho de água e o um condicionador E passo no meu comprimento pra condicionar e pronto Muito fácil começando ou que não está acostumada com essa maneira de retirar o Enê, pode parecer que é um pouco complicado, mas não é. Na primeira vez talvez seja um pouquinho aí complicado de você lembrar o passo a passo. Então anota ou então faz assistindo esse vídeo e aí você vai ver que depois vai ser muito mais fácil e que você só vai passar a retirar o ENE da maneira que eu estou te ensinando aqui nesse vídeo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, deixa aquela chuva de like aqui, se inscreve e ative as notificações para você receber todo o conteúdo. E se por acaso você não recebeu o conteúdo, amiga... Simples, blog paularetis.com que vai estar tudo lá. Um.